É brincar, que é pouco, seja o que Deus quiser, bora, bora, bora! Ora, boa história daqui fala do grupo para mais um videozinho desta vez, pessoal, aqui um videozinho, abre caixas no Death Drop. Pessoal, se vocês quiserem ver este site, o link está aí na descrição. Utilizem o código DOBRO para vos dar 5% no depósito. E vocês devem estar -se a se perguntar, o que é isso? 5%? linha Basicamente, pessoal, é o seguinte, se vocês depositarem, por exemplo, 5 euros, vocês, em vez de terem na carteira 5 euros, vocês vão ter os 5 euros mais os 5% dos 5 euros. Ou seja, vocês vão ter, por exemplo, 5,10 euros, mais ou menos, ou 5,20. Isto ainda é uma pequena ajuda, é a mesma coisa como se estivéssemos a dar um euro para abrir uma caixa. Pronto, está a ajudar de certa forma. Nós temos aqui 150€ oferecidos pelo Death Drop. E o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui umas caixinhas, como vocês podem ver. Vou abrir, não vou abrir assim das mais fraquinhas. Vou abrir estas das cobert, Vou abrir uma das Knives. Eu vou abrir aqui umas aqui AWP. O SP a Glock, a Premium, a M4 e a K. Basicamente vai ser essas caixas que eu abri. Espero que gostem do vídeo, não esqueçam de deixar mega like. Se quiserem as minhas redes sociais vão estar aí na descrição, é só passar por lá. Queria-vos pedir mais uma cena. Dois a oito, pessoal vai sair um vídeo de desafios e eu queria que vocês escrevessem ou aqui nos comentários desse vídeo ou no post do Facebook que vai estar na descrição que desafios é que gostavam que eu fizesse. Vamos deixar isto de parte, só queria que vocês fizessem isto, mas vamos abrir agora caixas que é importante. Vamos começar já aqui pelas cobert, estou-me a cagar. Este site é bem simples, pessoal, está bem organizado, é bué. Bem... Ah! Pronto, basicamente é isso. Vamos abrir aqui uma cover e vamos ver o que é que vai sair. E saiu-nos mesmo 4, a um S, aí para visto. Já tivemos aqui de profit, já estamos com 16,59. Vou abrir duas ao mesmo tempo, mesmo. Fuck this shit. 13 euros, pessoal, 13 euros. E o que é que sacamos? Uma P2005 euros... Ih, que bosta, foi bem bosta agora. Podemos para aí 6 euros. Vamos abrir agora uma, só para ver se tem aqui. Temos aqui uma sortinha. Ah! Bota! Bota! M4X-Ray! Ei, muito mal! 6,77! Ah, bem pôr, nada! Ei, eu disse bem pôr mas não, ainda deu-nos aqui um. Ainda deu para compensar a caixa. Vou deixar para o fim as Knives, portanto não, sei, não se preocupe como é que vai aparecer. Vamos abrir agora, agora... Blah, blah, blah, blah. Vamos abrir agora aqui esta WPA 5 euros. Vou abrir duas mesmo. Fuck. 10 euros, pessoal. 10 euros em AWP. agora? Diga Ainda fez profit. Aqui uma electric uh, Eye. Vemos aqui 12 euros. Depois uma safari mesh. Bem podre. Vamos abrir mais duas. Bora lá. Oh! Oh! A seguir, a outra foi melhor. Eu pensava que esta aqui, a favorite dream ia dar melhor. Mas não. 9 euros. E depois uma Fogs 2,40. É isso. Vamos abrir aqui uma prémia, pessoal Vamos abrir aqui uma prémia Vamos ver o que é que vai sair, pessoal Esta aqui tem web de coisas boas nelas Ai, acho que nos foi sair a pior Ei, 15 euros, gastamos, 30 Sacámos 15 euros Depois vamos abrir uma da capa e vamos para as Knifers, que é os mais fixos Oh Uma Statue Track Guardian, 26 euros Ei, gastámos 5 euros Sacámos 26 euros, pessoal Fácil. Isto aqui, pessoal, vocês têm que aprender a abrir comigo. Se vocês quiserem abrir caixas, peçam a mim que eu abro e depois escamos Não, estou bem cá, não escamo nada. Vamos abrir agora, então, as knives e vamos ver aqui que knifes é que nos podem sair. Nós temos aqui flip Knife da Master Steel, uh, mais flip Fade, carambichs, basicamente carambichs, hamsmans, e tal, e tal, bayernet, yo! Ah! Bota lá, pessoal. Vamos abrir aqui uma. Uh, Vamos lá, pessoal. Isto vai ter que sair mesmo. Isto, é... Isto são 60 euros, pessoal. Isto é um bocado lixado, porque são 60 euros. é muito guito, mesmo. Ah... Abre caixa, folga. Que seja o que Deus quiser. Bora, bora, bora. Ah, anda. Ah, que pá, não foi mais... Ah, 53 euros. Quanto é que temos? 4 25. Ah, Pessoal, foi um, bocado... foi um bocado... Vamos abrir aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver esta aqui. 15 centímetros. É aqui em cima. Oi, juros de sair se Deve ter mesmo tipo 1% de hipótese. Não, deixa eu ver. Ei, juro de sair Não, não dá Nós abri quatro quatro ao mesmo tempo. Ei, quatro Dalil, juros de aqui. É não, Eu Pá, basicamente, hoje, pessoal, foi um bocado de xoxota. Não sacámos assim grande cena. Vamos ver aqui o que é que nós sacámos. Uh, deixa eu ver aqui. Então, sacámos aqui M4, P2000, AUG. Eu tenho M4. In, in, in, in. Pá, pessoal, não sacámos assim grandes cenas. Aqui a faca foi melhorzinha, mas não chegou a compensar. Esta M4 também foi bastante boa. 26€ euros e abrimos com 5€ euros. Mas pronto pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos a abrir caixas Vocês têm que rebentar aí nos comentários a pedir Para abrir mais caixas Não se esqueçam de deixar um mega likezinho E já sabem, se quiserem usar o código do bro para 5% no depósito Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem e fui!